Quando eu era um moleque, estava na escolinha da tia Maricota, né? é, a gente tinha que passar, não sei como é que é hoje, mas na minha época, expressão horrível, a gente tinha que passar por um, por um processo extremamente traumático que era o de aprender as tabuadas. Okay? Era traumático para quem gostava de matemática, porque era um, simplesmente um porre e era traumático para quem detestava matemática, porque tinha que aprender essas tabuadas de multiplicação, de core salteado. E aí, esse, por que eu estou falando de tabuada? Porque a tabuada é uma, é uma, uma, uma, uma coisa perfeita para a gente ilustrar o uso de laços alinhados. Tá? Nota que eu tenho aqui, 0 vezes 0, 0 vezes 1, um, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4, 0 vezes 5. Okay? Então, para fazer a tabuada de um número só, que essa daqui é a tabuada do zero, essa daqui era a mais fácil de a gente lembrar, é, mas se, vamos dizer aqui que eu quisesse fazer uma tabuada mais desafiadora, a tabuada do 1. Um, okay? Então, a tabuada do 1 um era 1 um multiplicado por, por, por vários números aqui, e a gente olhava qual era o resultado. Isso daqui certamente é um laço, a gente pode implementar isso aqui num laço. Tá? Coloca uma variável num, é, num igual a 1, uma variável i que vai de 0 a 9 e imprime o resultado de num vezes i. Agora, se a gente quisesse então é, imprimir todas as tabuadas, Aqui, se a gente quiser imprimir todas as tabuadas, a gente vai usar o que a gente chama de um if, de um, um if não, perdão, um do, dois dos aninhados, Um do que vai, que vai repetir, um do que vai, que vai iterar sobre o um multiplicador e um do que vai iterar sobre o número da, que a gente quer é, da tabuada. Tá certo Nota que se eu colocar um laço externo a esse, a esse laço aqui, que a gente já viu que isso daqui pode ser feito por um laço, tá se eu colocar um laço externo que varia de 0 até 9, e dentro desse laço eu colocar o, la... o... colocar o laço que vai iterar sobre o multiplicador, então a gente tem as tabuadas... De, de qualquer número inicial até qualquer número final. Vamos ver como é que fica esse programa. um programa também bobinho, bobinho, bobinho. Né? Tem um valor inicial, um valor final, uma variável i e uma variável j. Então, peço para o usuário digitar o valor inicial para a tabuada. Ele deu o valor inicial. Peço para o usuário digitar o valor final para a tabuada. Esse é o problema de você fazer copy e paste e não olhar depois. Ok? E digita o valor final. E aqui eu tenho os dois laços alinhados. O laço mais interno vai ser executado várias vezes por esse laço mais externo aqui. Então, esse laço interno é o multiplicador, é o laço que itera sobre o multiplicador. E esse laço mais externo é o laço que itera sobre o número que a gente quer escrever a tabuada. Tanto é que vocês podem olhar que eu coloquei esse write aqui no laço mais externo. Uma vez que ele entra nesse laço aqui, ele só vai executar esse comando uma vez, mas aí logo depois ele vai executar o laço interno que vai que vai iterar sobre os multiplicadores okay? então posso, posso uh, executar meu programa aqui vamos vamos digitar o valor inicial para a tabuada vamos colocar 0 e até 9 como na, no nosso exemplo ali que a gente abriu e aí vocês podem ver que que o meu programa. Opa, peraí que eu fiz uma besteinha aqui. Agora sim. Podem olhar que o meu programa me dá todas as tabuadas: tabuada do 0, tabuada do 1, um, tabuada do 2, tabuada do 3, do 4, do 5, do 6, 7, do 8 até o 9. Ok? E eu nem vou conferir, porque né, não, não tem muito como errar nesse, nesse programa aqui. Pelo menos, não, não eu. ok Mas enfim, de qualquer modo. Então, com isso a gente termina a parte de, de laços, tá? de controle de estruturas de iteração. E aí a gente vai passar para, na próxima, na próxima videoaula, a gente vai passar a tratar de subprogramas. O que são subprogramas? São pedaços de código que você vai querer ou repetir em vários lugares do seu, do seu programa, ou que você não vai querer escrever direto no seu programa principal para ele ficar um pouco mais elegante. Mas o uso, o uso maior é justamente né, você aumentar inclusive a, a legibilidade do seu programa. E a gente vai ver como é que isso acontece a partir da próxima videoaula.